Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura, e hoje eu vou falar sobre inputs e outputs da nossa mente. Então já aproveita e se inscreve aí no canal, que é um tema muito bacana sobre como funciona a mente humana e os nossos desejos. Bom, nós somos pessoas... apagou a luz aqui rapidinho, vou acender a luz que a luz é automática, vamos lá, voltei. Então, nós somos pessoas que... até sentar aqui mais pro lado... nós somos pessoas que... Temos desejos em movimento. Então, o que, que isso significa? Que conforme nós vamos transitando pelos diferentes ambientes, os nossos desejos, eles vão simplesmente nos acompanhando. Então, se o seu desejo, sei lá, ter um carro, viajar mais, é encontrar uma pessoa para se relacionar, é, enfim, de uma forma bem bacana, o seu desejo, ele vai indo junto com você em todos os lugares que você está. Okay? É porque algumas pessoas conseguem realizar é, esses desejos e outras não conseguem, simplesmente devido aos inputs e outputs que dão em sua mente. Então, input seria o seguinte: quais são os conteúdos que você está consumindo, quais são os ambientes onde você está se relacionando, onde você está aprendendo? Tudo isso são é, inputs que você dá na sua própria mente, de informações que vão gerar as suas ações depois. Então, basicamente, nenhuma ação é completamente inédita. Nós só conseguimos agir baseado nos inputs que nós colocamos na nossa mente. Então, vou dar um exemplo. Né? É um exemplo comum de médico. Então, nenhum médico vai conseguir fazer uma operação, nenhuma pessoa comum vai conseguir operar alguém se ela não colocar na sua mente os inputs de como funciona uma cirurgia, de quais instrumentos usar, de como fazer um curativo, enfim, de como finalizar uma cirurgia. Então, é necessário que haja input de qualidade para ter ações de qualidade, ok? E seria o output, seria, o ato, seria a ação, então seria a ação de, sei lá, fazer uma cirurgia em alguém. Isso só seria necessário, só seria possível graças ao input. E o que acontece com a maior parte das pessoas? A maior parte das pessoas elas possuem um conflito entre o input e o output. As pessoas elas querem, elas querem conquistar determinadas coisas na sua vida sem os devidos inputs corretos para isso. Então, um desejo muito comum de milhões de brasileiros, de milhões de pessoas ao redor do mundo, é simplesmente ficarem ricas, simplesmente terem muito, muito dinheiro. Mas os inputs que elas dão para isso, nem sempre são inputs... É eficazes para que isso aconteça. Então, muita gente às vezes, ah, eu vou ficar rico ganhando na loteria, eu vou ficar rico jogando na telecena, enfim, as chances disso acontecer é extremamente pequena. Então, quais seriam os inputs corretos para que o desejo se realize? Os inputs corretos seriam aprender a investir o dinheiro, aprender a poupar mais, aprender a é, diversificar os investimentos, seja em renda fixa, renda variável, enfim, ter múltiplos montes de rendas. E aí sim você começa a dar inputs na sua mente que vão fazer com que esse output de aumentar o seu patrimônio se torne verdade, se torne real. Mas sem os inputs corretos, isso não é possível. Então, eu quero terminar esse vídeo deixando para você, o vídeo já está bem longo, deixando para você a seguinte pergunta. Quais são os inputs que você está realizando na sua vida? Os inputs, eles estão congruentes com os outputs que você quer? Estão congruentes, congruentes com os desejos que você quer realizar? É, essa mensagem é para que você pare e pare de perder tempo, literalmente, Eu vou mandar realmente o, o, a frase correta e direta. Para de perder tempo com coisas que não vão te acrescentar, que não vão fazer com que os seus desejos se tornem realidade. E comece a se envolver com mais assuntos, com mais pessoas, em assim, mais ambientes que vão fazer com que aquilo que você deseja se torne real. Só assim você vai conseguir fazer outputs de ações mais adequadas, mais setadas para aquilo que você quer. E você vai realmente conseguir realizar mais, beleza? Então se você gostou do vídeo, clique em curtir, deixe seu comentário também, é muito importante saber a sua opinião. E espero que você esteja gostando dessa série de vídeos. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!